A minha principal vivência e aprendizado vem da sabedoria antiga, como professor de filosofia era clássica e como instrutor de artes marciais, onde eu aprendi muitas técnicas de concentração, meditação, relaxamento e controle emocional. Na minha vida de empreendedor, atuando como facilitador e coaching, eu também conheci muitos clientes que mantinham a aparência de trabalhador ocupado, eficiente, empenhado, mas por dentro estavam desmoronando. Não sei se é o seu caso, mas eles já estavam presos num modelo de vida que acabava com a alegria e o prazer de viver, eles não tinham mais a sensação de domínio, de controle, de satisfação, de realização na vida. E era cada vez mais difícil ter motivação, concentração e foco. Eu aprendi muito sobre como libertar a mente para não ser arrastado pela espiral negativa das emoções. Sobre como ter paz, leveza, calma e contentamento num mundo frenético como o nosso. Eu, Gilberto, acredito que a verdadeira mudança, a verdadeira transformação acontece de dentro para fora. Comigo, essa mudança começou em 1995, quando a minha mãe faleceu. Ela teve câncer e foi morrendo aos poucos. A família toda já estava desgastada com aquela situação e eu achei que estava mentalmente e emocionalmente preparado para enfrentar o inevitável. Eu lembro quando ela deu o último suspiro olhando para mim e para minha irmã e eu descobri que eu não estava preparado e que eu não sabia nada do que eu pensava que sabia. Para mim foi impactante, porque era tudo esperado, lógico, racional, mas o meu coração não entendia nada disso. Eu ficava me perguntando, como pode isso? E eu fui em busca de respostas. Eu estava começando a entender que o coração fala outra língua. Mais tarde eu descobri que o coração fala a língua do modo existente. Conforme eu fui aprendendo, eu tive várias oportunidades de fortalecer o modo existente da mente. Mudança de cidade, casamento, desemprego divórcio, eu abri uma empresa, quebrei uma empresa, eu fiquei todo endividado, eu quase fui preso por falta de dinheiro para pagar a pensão. Enfim, a vida tem sido generosa no meu treinamento. Eu aprendi muito sobre como libertar a mente para não ser arrastado pela espiral negativa das emoções, sobre como ter paz, leveza, calma e contentamento num mundo frenético como o nosso. Há décadas eu tenho pesquisado e eu já gastei muito tempo e dinheiro para aprender isso. Eu vou te mostrar um pouco mais do que eu descobri sobre desenvolvimento humano.